Boa noite a todas e todos, eu sou a Guida Calisto, estou aqui no nosso canal é, Altas Rodas, e hoje nós vamos entrevistar o companheiro o queridíssimo Walter Pomar, que é professor de relações internacionais na Universidade Federal do ABC e também militante do PT. Boa noite, Walter. Boa noite, Guida. Boa noite a quem estiver já acompanhando a live. Altas Rodas com a Guida. Altas é isso, né? Rodas, você viu? É. Uau. Esse programa, a gente a está gente ativado nesse canal todo, todo sábado, né? E de terça-feira, não, e de quarta-feira, né? Na semana, a gente tem também mais uma. A gente vai aproveitar esse período agora, né, de isolamento social e, e dialogar com as pessoas, enfim, sobre tudo isso que está acontecendo. Então, hoje nós temos aqui você, que vai, que tem uma tarefa de atualizar para nós é, os. Os informes aí da conjuntura, né? Tivemos uma semana muito movimentada, né? Uma semana em que, é, pensando de domingo para cá, teve uma edição de uma MP, teve um pronunciamento, né?, do, de um presidente aí que, que, enfim, aterrorizou muito as pessoas, né? O, que, o, o discurso, né?, dele. E teve todos essa, essa, os detalhes aí da conjuntura, da, da correlação de forças, né? E dos atores que estão aí nessa disputa. Então, queria te ouvir um pouco, e o pessoal está aqui também esperando para te ouvir. Uai, vamos então começar do começo, né? É... Eu queria começar por esse discurso que o Bolsonaro fez. Eu acho que ele é que é o mais impactante, né? Ele falou ao país em cadeia nacional, de noite, e no dia seguinte ele deu uma coletiva para os jornalistas que ficam ali na saída do Alvorado. E nos dois casos ele repetiu o mesmo roteiro. Né? O roteiro dele é falar que essa pandemia de coronavírus é uma coisa menor, é uma gripinha, uma doencinha... Portanto, não tem sentido falar em isolamento social, quarentena, medidas de forte impacto. Quem fala nisso está querendo quebrar a economia do país e quem está querendo quebrar a economia do país, na verdade, quer usar um ambiente de caos econômico para derrubar o governo. E, se tentarem fazer isso, a democracia vai ser ameaçada porque os militares vão ter que intervir. Esse é o roteiro, está certo? certo que esse cidadão apresentou. É um roteiro todo picareta, né? Primeiro porque não é verdade que a pandemia de coronavírus seja um detalhe, uma gripinha. Em todo o mundo, os governos mais variados, inclusive governos muito conservadores, estão tomando medidas, assim, de emergência para lidar com a coisa. É uma doença com uma curva de contaminação mais alta do que aquela famosa gripe, mal denominada de gripe espanhola, que na verdade teve origem nos Estados Unidos, ok? Então, tem um impacto, um contágio muito grande, é, muita gente fica doente, muitos dos doentes têm que ir para a UTI, e não tem UTI em quantidade suficiente para todo mundo que fica doente. Por isso é que precisa ter isolamento social, para reduzir o contágio e poder tratar adequadamente as pessoas que ficam doentes. Se não faz isso, morre muita gente sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade. Então, primeiro, esse discurso dele de que é uma gripinha, é uma besteira, é, assim, é uma mentira, é uma informação que não tem base científica. Né? Segundo, que não é verdade que seja a pandemia que está causando a crise econômica. Né? O Brasil já estava em crise antes, da pandemia chegar aqui. A crise é produto da política do Guedes, é produto da política do Bolsonaro, é produto da política ultraliberal que eles vêm adotando. Eles estão retirando o investimento público, eles estão abrindo a economia do país, eles estão fortalecendo o capital financeiro, eles estão desorganizando a capacidade de consumo do povo brasileiro a economia está em colapso. Essa é a verdade. A pandemia e os efeitos que a pandemia vai trazer vão agravar o problema mas não é a causa do problema. A questão é que o Bolsonaro quer tirar, quer tirar o dele da reta. né? Então, ó, tem uma crise aí que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Guedes, não tem nada a ver com a política que o nosso é. É a crise, vai acontecer se o país parar por conta desses irresponsáveis que dizem que o, a pandemia exige isso. Então, essa é a segunda parte terrível da, da fala dele. A terceira é a ameaça. Né? Ele é, muda a forma, mas é o tempo todo a ameaça de que vai ter intervenção militar, de que vai ter golpe, de que vai ter uma, uma ruptura na ordem democrática. Esse é um discurso permanente dele que, na minha opinião, está entronizado. Quer dizer, ele sabe, consciente ou inconscientemente, que a política que ele está é, implementando causa muita rejeição social, causa empobrecimento, provoca as pessoas a lutar, porque ninguém vai aceitar é, morrer de fome, Ninguém vai. as pessoas vão brigar. E ele, o tempo todo, pensa que a, o remédio para isso é a repressão. Né? É a repressão, é o golpe, são os militares, é a ditadura, é fechar o Congresso, é fechar o Supremo. E por isso aí vem a parte é, mais interessante né, do que está acontecendo. Por conta dessas três afirmações, né, o coronavírus é uma besteira. A, a crise econômica e o caos vão ser produto do isolamento. Portanto, não tem que ter isolamento social, não tem que ter quarentena. E a ameaça... Do, da mão dura, faz com que a briga entre o Bolsonaro e os aliados dele, aí dentro na, na centro-direita, na coalizão golpista, só cresça, né? É inacreditável o bate-boca que ele teve com o Caiado, com o Witzel e com o Dória. É inacreditável. Agora, é importante a gente ficar esperto, eu vi um, um meme, não um meme, um comentáriozinho, acho que um tweet muito divertido de uma pessoa diz o seguinte, Bolso, o Dória é, cresceu muito ganhou uns 200 Sim. pontos com a briga dele com o Bolsonaro. Nesse momento, o Dória está em menos 3.200. Né? Ou seja, o Dória é um ultraliberal tão sacana com o povo quanto com o Bolsonaro. A disputa dele com o Bolsonaro diz respeito ao tema do coronavírus, mas ambos coincidem na repressão e ambos coincidem na política ultraliberal. Então, a briga dele com o Witzel, a briga dele com o Caiado é totalmente diferente da briga dele conosco. Nós queremos acabar com o autoritarismo e com o programa ultraliberal que eles implementam. Esses caras querem, na verdade, ocupar o lugar do Bolsonaro. Tem divergências de forma, mas não tem divergências de conteúdo. Então, a situação no país, enfim, é uma situação de muita tensão. Né? Tem essa disputa entre o Bolsonaro e os seus aliados, tem o conflito do Bolsonaro com o povo brasileiro e com a esquerda, e esse conflito, assim, é muito é, didático para quem não quiser entender, né? Porque o que o cara está dizendo, em resumo, é olha, os trabalhadores, esses, têm que ir trabalhar. Se eles não trabalhar, eles vão passar fome. Ah, os setores médios e os ricos, esses podem se cuidar. Porque mesmo que, se, que não tenha uma quarentena oficial, mesmo que não tenha garantia de emprego, mesmo que não tenha... É, proibição de demissão, mesmo que não tenha ajuda emergencial para quem é autônomo, para quem está desempregado, tem uma parte da sociedade que tem como se cuidar, tem como se proteger. Então, o governo não vai faltar para todos, o governo vai faltar para aqueles que precisam que o governo haja. Mas a concepção do Bolsonaro não é essa, né? a concepção dele é aquela que as pessoas têm que cuidar delas mesmas e, tem que, e a família tem que cuidar, o Estado, a sociedade, a política pública... Esse cavernícola não, não entende isso, mas ele não entende não é porque ele é tosco, é porque as posições que ele defende são toscas. Vai em Guida, acho que várias pessoas aqui devem ter visto um programa genial que aquele Greg fez, sobre o, o do Vivier fez, é agora, ontem, anteontem, em que ele reproduz três caras do mercado financeiro falando de como se aproveitar da crise, como se aproveitar do sangue que está rolando nas ruas. Né? Um dos caras chega a falar essa expressão, sangue que está... Quer dizer, não é só o Bolsonaro que é assim. Quer dizer? Uma parte do empresariado brasileiro, uma parte grande do empresariado brasileiro, é, ganha dinheiro quando tem crise, ganha dinheiro quando não tem crise, e sempre pisando em cima do pescoço dos trabalhadores. É a mesma lógica que faz o cara achar que o trabalhador pode trabalhar sem EPI, que ele pode trabalhar com gases tóxicos, que ele pode trabalhar em qualquer horário, que ele pode trabalhar sem nenhum tipo de cuidado ergonométrico, que os produtos de consumo é, tem, podem ser uma porcaria e que a natureza que se arrebenta é a mesma lógica que o Bolsonaro expressa. É que fica mais chocante, porque é um assunto que, assim, tem milhares de pessoas morrendo assim, está claro que o poder público deveria agir, então fica mais chocante, mas é isso o tempo todo, né? É assim que o povo é tratado o tempo todo por essa elite e o Bolsonaro só é porta-voz disso, na minha opinião. Bom, temos perguntas aí, Fabi? Enquanto as perguntas vão, vão, vão surgindo aqui, vão, vão aparecendo, o pessoal está entrando, assistindo aqui a live... Onde Eu está, está a sua live? Está na página... Na tua pá página? Na minha fanpage. É, na fanpage do, da Guida. A fanpage. E, não não e é perfil tá? É, confio, a é fanpage, fanpage da vida. Ah, eu a, vi a vida. gente deve... Você deve ter recebido em algum grupo aí, com certeza. Você está você tá em vários grupos comigo, o pessoal deve ter enviado. O não enviaram aí, nada. Pode reclamar aí, ó. Estou reclamando aqui, não recebi ah, nada. Fabi, Fabi envia para o Walter aí que ele está reclamando. <risos> ele não recebeu. Não, é sério? Não, ela, ela, ela já vai enviar, já. Com certeza ela já está enviando. Então, ah, achei Walter. aqui alguma coisa, mas me mandou... Achou. Ah, achei! Uh! Muito bem, que aí eu posso também... Isso. Walter, você tocou... Hum. É... Eu estou te ouvindo, eu só estou compartilhando tá. aqui. Você tocou na, no tema sobre a questão do Dória, né? Porque, assim, é, é, isso, é isso que está acontecendo. Assim, o Dória... Ele as, as pessoas têm, têm essa tendência, né? Assim, de, de achar que tá havendo uma disputa de fundo aí, né? Que não é uma disputa, né? Como você disse, de, de conteúdo. Ontem o, o governo do estado mandou é, confiscar aqui na numa empresa, aqui perto, na. Né, não vou falar o nome da empresa, não... mas enfim, mandou confiscar é, materiais de PI, máscara, enfim, para os trabalhadores do Estado, né? Porque não tem, não tem no mercado para vender. E aí, é muitos, muitos de nós, assim, da esquerda, a gente está nessa linha, né? De achar que é, o Dória está tá cumprindo um papel, né? Que muitos, que muitos esperam, que talvez os partidos de esquerda tivesse fazendo entendeu é, e essa questão a gente tem visto muito na, na internet pessoas se manifestando favorável ao posicionamento ao enfrentamento que o Dória tem feito ao governo Bolsonaro acho que isso seria bastante importante até porque o Dória mesmo ele é responsável né por, políticas, por por implementar políticas de desmonte do serviço público, né, por políticas, inclusive que não preparou o Estado de São Paulo. O funcionalismo, ele é, ele é defensor, né, de retirada de financiamento do SUS, mas tá, tá vendo uma certa confusão. Aí o nosso pessoal tá, tá tendo uma, assim, que eu digo, pessoal mais de esquerda, progressista, tá tendo uma tendência de querer achar que é o Dória está tendo um deslocamento e ao mesmo tempo a gente não vê assim, lógico que a gente vê viu aí sobre a medida que o próprio Congresso que os próprios deputados de esquerda apresentaram daquele subsídio né de uma renda mínima para os trabalhadores vulneráveis é, mas a gente não consegue parece que alcançar é, essa essa publicidade dessas medidas né tem muita gente achando que foi o Bolsonaro que que se rendeu e que acabou é, decidindo por esse subsídio entendeu mais ou menos aonde eu estou querendo tocar tipo é, acho que talvez a gente está tá, nós enquanto partido, partido de esquerda a gente está agindo a, talvez timidamente ou nas publicidades ou no ou no próprio é, Enfrentamento mesmo desse debate, né, na sociedade. Eu acho que agora é hora mesmo da gente cada vez mais radicalizar o nosso posicionamento. Fora Bolsonaro, Bolsonaro não nos representa. Bolsonaro, né, ele não é louco, né, ele seja cada cada passo dele é totalmente medido, é totalmente, né, enfim. O que, que você pensa disso? Ó, tem uma pergunta aqui que aí você já junta com a minha. Walter, gostaria que você comentasse sobre a acusação de que a China seria culpada pela pandemia. Essa é a pergunta é da Fabi. Tá por partes, né? É... Periodicamente tem ocorrido epidemias e pandemias. É uma classificação usada pela organização mundial da saúde que diz respeito ao número de países e o número de pessoas que são atingidas. Existe uma opção feita desde o início do século XX por não denominar nenhuma pandemia com o nome do país onde, aparentemente, ela teve início. Essa decisão foi tomada por conta da famosa gripe espanhola, lá da época do início do século XX, né? que depois se demonstrou que não tinha tido origem, na verdade, na Espanha, tinha sido trazida dos Estados Unidos. Então, essa ideia de denominar uma doença a partir do país, onde ela, em primeiro lugar, ganhou publicidade, ganhou visibilidade, não tem nenhuma base científica. Né? É, houve, inclusive, uma polêmica recente sobre se é, a doença tinha o coronavírus tinha atingido em primeiro lugar aquela província da China, se isso não era pelo fato de que ali tinham ocorrido jogos militares, onde tinha, inclusive, participado uma delegação estadunidense muito esquisita, muito abaixo da média de desempenho. Isso, era, inclusive, foi comentado, que os caras não pareciam atletas é, militares pelo desempenho péssimo. Então, chegou, num certo momento, até a se especular que isso pudesse ter sido trazido por esse grupo que participou dessa Olimpíada, como aconteceu no passado com a, gripe, a chamada gripe espanhola. Né? Uhum. Então, essa coisa de que teve origem eh, na China não tem a menor, o menor senso científico. A gente vai se informar melhor aí, com o passar do tempo sobre qual foi a trajetória, tá certo? os doentes originais, etc. O mais importante em relação à China... É que a China tomou medidas duríssimas para impedir a propagação, medidas com êxito, tá certo? Dizer, eles usaram, rapidamente o estado chinês isolou a província, tomou medidas de isolamento social, teste, tratamento, concluíram dois hospitais numa velocidade que deixou o mundo de boca aberta, aberta. rapidamente, <risos> construíram, tá certo? E o resultado foi que eles conseguiram hoje, hoje, o número de vítimas fatais na China é menor do que o número de vítimas fatais nos Estados Unidos e na Itália, sendo que na China a doença já entrou num ponto baixo, enquanto que na Itália e nos Estados Unidos ainda está... Ou seja, o número atual, que não ainda é o número final de mortos na Itália e na China, o número absoluto, o número italiano e o número estadunidense é... Maior. Agora, quando você lembra que a população chinesa é muitas vezes maior, aí, proporcionalmente, fica um número muito menor. É, é, veja, eu repito, no, o número de mortos, no absoluto, chinês é menor hoje do que o número dos Estados Unidos, do que o número da Itália, sendo que a população chinesa é muito maior. Então, o Estado chinês teve uma ação exitosa. E a prova disso é que hoje, hoje, o Donald é Trump aquele imbecil que falou que era o vírus chinês. Que o chi... Hoje o cara publicou um tweet dizendo que teve uma conversa muito amistosa com o Xi Jinping que eles vão cooperar. Ou seja, jogou a toalha. Precisa da ajuda do chinese <risos> e os chineses estão ajudando, tá certo? Eles estão ajudando porque eles têm poderio econômico e têm know-how, tá certo? Eles não quer dizer que lá o problema tem acabado. Eles estão muito preocupados com a possibilidade de uma segunda onda da doença tá é certo? Veja, nós estamos falando de uma população de um bilhão e meio de habitantes. Então, eles estão muito preocupados. Eles não estão... Mas, ao mesmo tempo, eles estão ajudando. Eles mandaram para a Itália, por exemplo, uma quantidade Sim. imensa, toneladas e toneladas de respiradores, de kits para fazer teste, de máscaras. Isso. E vão ajudar os Estados Unidos, e vão ajudar... Porque o, o, o tipo de diplomacia que os chineses fazem é aquilo que os Estados Unidos gostam de chamar de soft power, né? É uma diplomacia, é uma, um tipo de hegemonia baseada nesse tipo de ação cultural, demonstrativa, mostrar que está preocupado. Então, eles estão exercitando isso e estão mesmo preocupados com a situação. Então, isso em relação ao que a Fabi é. disse. Em segundo lugar, o mundo não reagiu da mesma maneira. Primeiro assim, o empresariado em geral no mundo quis manter as empresas funcionando. É uma briga, uma luta imensa para obrigar as empresas a fechar sem demissão e sem redução de salário. É uma briga imensa. Em vários países, o Estado entrou obrigando as empresas a fazer isso. Em outros, os governos, geralmente de direita, tentaram retardar, impedir que isso acontecesse. Foi o caso da Itália, no primeiro momento, foi o caso da Inglaterra, é o caso dos Estados Unidos, e o resultado é que nesses países onde o neoliberalismo é mais forte e onde os empresários têm mais influência, se demorou a tomar medidas e hoje a situação é muito mais catastrófica. Né? Esse, essa informação circulou nos últimos dias do prefeito de Milão, tá certo? Dizendo que ele errou em dizer que Milão não podia parar e que isso provocou um salto no número de contaminados e no número de mortos. Bom... É, o cara errou. Agora, quem que ressuscita as pessoas que morreram? Então, é isso que eu quero é, dizer. É o que nós estamos vendo aqui no Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro está brincando com o um tema. Está brincando, está apostando que não vai ter tanta gente contaminada, está apostando que não vai morrer tanta gente, tá apost... é uma aposta sem sustentação empírica em nada do que está acontecendo no mundo. Na Itália, na Inglaterra, o, o simpático lá, o Boris Johnson, acho que é esse o nome dele, o primeiro-ministro, ele também entrou nessa mesma atuada. E sabe o que ele está fazendo agora? Né? Tem quarentena, tem isolamento, que ele e o ministro da Saúde é, inglês estão ambos contaminados. Então, bom, então assim, é, não houve uma reação unânime. É, os empresários, de uma maneira geral, pensaram no seu lucro e os governos, a depender da orientação política, demoraram mais ou menos para tomar as medidas radicais que deviam tomar. Agora. Você tem, especialmente na Europa, governos conservadores, governos de centro-direita, governos ligados ao empresariado, que, frente à crise, reagiram do mesmo jeito que, é, às vezes, reagem com velocidade quando tem um tsunami, quando tem um terremoto. Fazem aquilo que o um governo, mesmo que seja um governo de centro-direita, tem que fazer, ou seja, agir para reduzir o dano social. O problema é que, no caso dos Estados Unidos e do Brasil, a gente tem um governo tão cavernícola, tão ultraliberal... É uma coisa, frente a isso, Absurda. é tão absurdo que figuras que nem o Dória e outras posam de esclarecidos. Entendeu o problema? O Bolsonaro rebaixa tanto o nível, <risos> o nível médio que um, um cara que nem o Dória, que não está adotando as medidas que deveria adotar, porque, na verdade, é, o, as medidas de quarentena, de proibir as empresas de funcionar isso aí devia ter sido feito há mais tempo e devia ser feito, porque ele não está tomando essas medidas... E ademais, ele não está tomando as medidas essenciais, que são as de garantir a sobrevivência das pessoas. Quando um governador, no meio dessa crise, demite merendeira, demite os funcionários do poupatempo, o que ele está dizendo para essas pessoas? Vão lá e morram. Fiquem em casa. Ou saiam para sobreviver? O cara vai sair para arrumar um emprego. Quer dizer, então, é, tem hipocrisia no discurso do Dória. E tem uma atitude que é. Ele mantém a posição ultraliberal na economia e tenta tomar medidas preventivas que são importantes, mas que são absolutamente insuficientes e que só parecem ser razoáveis quando você compara com Bolsonaro. Esse é o problema. O Bolsonaro rebaixa tanto a expectativa que qualquer um... tá certo o que o Greg, o Gregório do Viver, falou... Diante do Bolsonaro, o Witzel parece até razoável, entendeu? Não é? O Witzel é aquele que, quando disse que era só mirar na cabecinha, parece até razoável, porque o... é um negócio assim, é mais ou menos entre a escolha entre o um Cromagnon e o um Nandertal. Né? O Cromagnon parece mais razoável, um negócio assim, bem barra pesado. Então, isso em relação ao Dória, eu acho que não tem que ter nenhuma... E aí, qual é o problema da esquerda? Né? A última questão que você falou, é, nós especialmente o PT, mas não só o PT, os partidos de oposição de esquerda, fizeram centenas, sem brincadeira, o Rui Falcão comentou comigo, tem mais de 200 propostas na Câmara dos Deputados, é, que são medidas de proteção ao povo, desde medidas que impedem demissão, que mantêm salários, que garantem ajuda às famílias e às pessoas que são autônomas, aos que são desempregados, medidas as mais variadas de reforço, do Sistema Único de Saúde, de suspensão ou de eliminação completa da Emenda Constitucional 95. Olha, a lista de medidas é imensa. Então, assim, a esquerda está preocupada em onde a gente é governo, governo estadual, governo municipal, tem se feito de tudo para tentar salvar as pessoas. Então, essa parte da nossa ação está bem. Agora, falta uma coisa fundamental, que é política. Veja, uhum. é, a, é, nós não estamos naquela situação em que você faz pressão para o governo fazer a coisa certa. Porque este governo não vai fazer a coisa certa. Se a gente ficar fingindo que nós estamos diante de uma situação normal, que a oposição vai lá no parlamento, critica, propõe coisas, não sei o quê, aí o governo, tudo bem, não vai fazer 100% do que a oposição propôs, não vai fazer 30%, não é isso. Nós estamos diante de um governo que está estimulando carreatas para as pessoas romperem as medidas de isolamento social. Né? É, é claro que uma parte dos carros tem ar-condicionado, estão fechados, elas não saem, né? porque sabe como é que é. Né? Mas, mesmo assim, é um governo que está estimulando as pessoas a romperem o isolamento. E veja, se coloca na pele de um cara que é autônomo, que se ele não é, trabalhar todo dia, ele vai em poucos dias não ter recurso nenhum. Aí ele vê o presidente da República dizer Ó, não vai ter nada para você não, hein? Você que tem que se salvar. E, além do mais, deixa de ser trouxa. Esse negócio não oferece perigo nenhum. Quantos anos você tem? Ah, 40? Sai para a rua. O que, que o cara faz? Ele sai para a rua. Claro. Ele vai tomar contato com pessoas. Entendeu? Claro. E, assim, é tudo em que já está havendo muita subnotificação, muita gente Meu. que está morrendo dessa doença sem que isso seja devidamente registrado. Tá certo? E nós estamos ainda no momento inicial. Ainda, a tendência é que essa curva se acelere muito mais. Então, na minha opinião, a gente deveria, a esquerda deveria continuar tomando as medidas, por exemplo, essa que você citou, de defender que houvesse uma ajuda emergencial. Nós propusemos um salário mínimo. O Guedes queria 200 reais, acabou sendo aprovado de 600 a 1.200. É uma vitória. Melhor isso do que os 200 e do que nada. Certo? É. O Bolsonaro, que faz, ele rapidinho diz que é ele que está propondo. Então, assim... Esse cara, além de ser uma farsa ele está é, adotando posições criminosas em relação à gestão do assunto. E aí não adianta. Se você tem um... Além de um miliciano, você tem um criminoso, um cara que está cometendo crime, está estimulando a população a ter uma postura irresponsável do ponto de vista da saúde pública. O que, que você faz? Tem que dizer para esse cara que ele tem que sair. Tem que falar fora Bolsonaro, impeachment, derruba o cara, fala o que quiser, mas não... Se a gente não deixar isso claro, é, vai parecer que é uma disputa é, menor. Menor, vai parecer. Verdade. Como é que é? Sim. Não, é isso. Vai parecer uma, uma disputa menor, uma disputa de grupo. Uma, uma, é uma, uma politicagemzinha. É, e não é uma politicagemzinha. É. Quer dizer, o, é. o, o, o cara está adotando uma postura na contramão de todas as recomendações médicas. Veja, e ele está fazendo isso, é bom lembrar, com base numa aposta. É, de que a melhor técnica para a população se imunizar é se ela se contaminar rapidamente. É o a tal método. Pra, é, um, a é, um método é, é um método que é utilizado em algumas circunstâncias. O que ele está desconsiderando é que não é uma gripezinha. Esse tal Covid-19 ele, ele provoca um quadro de pneumonia muito ah. grave. Então, não é uma coisa assim que todo mundo vai pegar uma gripe, vai passar com coriza um final de semana, e aí na semana que vem está todo mundo imunizado. Só tem que tomar cuidado dos velhinhos, porque com os velhinhos a gripe pode evoluir para uma pneumonia. Não é isso. Esse Covid é uma pneumonia. Entende é o problema? Recortando. Então, não pode, não pode colocar essa, essa tecnologia da vacinação em massa, né? contamina para todo mundo se imunizar, porque o número de pessoas que vão adoecer com gravidade e que vão precisar de tratamento intensivo, é maior do que a capacidade de atendimento da nossa rede hospitalar, pública e privada, que já vem sendo estrangulada por anos e anos e anos de subfinanciamento, de desmontagem do SUS, etc. Mas mesmo que não estivesse nessa situação, já seria um baita desafio. Mas está nessa situação... Então, o que ele está propondo é uma loucura, entendeu? Do ponto de vista político, mas tem uma lógica. A lógica é... Não pode parar a produção, que se parar a produção, para os lucros. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Walter, tem bastante questões aqui. Eu vou, ó, eu vou ler aqui, que está aqui no banner, aqui na, na live, da Denise Rosa. Ela fala assim, o que me assusta é a quantidade absurda de mensagens enviada pelo WhatsApp, disseminada pela direita, com ideias xenof né, xenofobias sobre a China. Aí tem outras aqui, eu vou ler pela live aqui, tá? Ah, tem a do Pedro, do Pedro Luiz, que fala assim, para os senhores, qual seria o impacto econômico se a quarentena permanecer? É, e ele também continua, ele faz a seguinte pergunta, é, e como o governo deveria agir? Aí eu vou juntar mais uma pergunta aqui, Walter, porque senão vai ficar muitas questões para trás. Vamos lá. O Adriano Bueno fala assim, ó, o que a esquerda pode fazer de forma responsável, é, sem, é, sem poder ocupar as ruas, considerando que nas redes sociais temos, temos o algoritmo contra nós? Fora a Globo e o oligopólio. Ah, deixa eu começar pelo Adriano, depois vou falar da questão da xenofobia contra a China e depois da questão econômica. Veja... A Globo não é todopoderosa, e nessa questão específica, a Globo está com uma postura crítica em relação à maneira como o Bolsonaro está administrando a situação. E com o algoritmo ou sem algoritmo, é óbvio, pelo que aconteceu nos últimos dias, de panelaços e de berraços contra o Bolsonaro, é óbvio que tem uma mudança na correlação de forças. tá certo? Claro que não somos só nós, uma parte do eleitorado do Bolsonaro está furioso com ele, uma parte está furiosa com ele e temos nós. E essas duas partes provocaram nos últimos dias uma ofensiva é, nas janelas, criticando o Bolsonaro pesadamente. Aliás, a reação do Bolsonaro a isso foi ir para cima. O discurso dele e a coletiva e esse estímulo às carreatas, o Brasil não pode parar, é uma reação à mudança na correlação de forças. Portanto, com o Globo, sem o Globo, com o algoritmo, sem o algoritmo, mesmo estando em isolamento a cabeça das pessoas muda. Então, eu acho que o que a gente deve fazer é ir criando uma... Fortalecendo na sociedade brasileira a opinião de que esse governo não pode continuar até 2022. Ele tem que acabar antes, do jeito que for possível. Porque este governo é um desastre, sob qualquer ângulo. Ele tem que acabar. E eu acho que a gente tem plenas condições de consolidar essa opinião na sociedade, mesmo preservando a quarentena, mesmo com as medidas de isolamento social. E a prova disso, na minha opinião, é essa mudança que houve nos últimos dias. Em segundo lugar, em relação à China. Veja, esse pessoal é doido, né, no sentido não normal da palavra, mas, Assim, eles realmente acreditam que o coronavírus é uma arma biológica inventada pelos chineses para quebrar a economia dos Estados Unidos e tomar conta do mundo. É uma conspiração da do ursinho gripado, não do ursinho carinhoso. Né? É um negócio assim. Agora, pergunto é, para quem pensa isso: por que, que o Distrito Federal, junto de São Paulo e de um outro estado brasileiro, é o local onde tem mais gente contaminada? Tem uma explicação simples. A delegação que foi com Bolsonaro para os Estados Unidos. Ele não foi para a China, foi para os Estados Unidos. Foi exatamente Como, assim é, é inacreditável. Grande parte do número de contaminados no Distrito Federal e o núcleo inicial é a delegação do Bolsonaro. vão mais de 20 pessoas, quase 30 pessoas contaminadas, inclusive ministros do governo. Então, assim, o que, que os chineses têm a ver com isso? Quer dizer, aqui no Brasil, se for por essa lógica, a rota da contaminação é o turismo turismo europeu, na sua imensa maioria, tá certo? Todos os casos registrados Sim. que eu conheço, e a turma que foi, meu Trump, infelizmente, tá certo? Bom, não vou nem falar o que eu acho. Então, <risos> terceira Legal. coisa, terceira questão, é, em relação ao impacto econômico, veja, a situação econômica do país já era terrível antes do coronavírus, e vai se agravar. Agora, veja, Vou relatar uma coisa e depois explicar o que eu acho que tem que ser feito. O que, que fez o governo diante da situação? O governo pensou assim, bom, vai ter uma redução na produção, vai ter uma redução no consumo, portanto, vai ter uma redução na rentabilidade das empresas, portanto, as empresas vão ter dificuldade para pagar os empréstimos que contraíram junto do sistema financeiro. Ok. Ok. Então, o que, que você faz? Fala para o sistema financeiro cobrar e quebrar as empresas? Não. Vamos ajudar o sistema financeiro, o sistema financeiro ter mais fôlego, para poder renegociar com os credores. Como é que eles fizeram isso? Eles liberaram o compulsório. Não sei se todo mundo sabe, mas os bancos é, eles são obrigados a sempre deixar uma parte do seu caixa guardado. Né? É como se eles deixassem com o Banco Central, de maneira que, se acontece uma corrida aos bancos, tem uma parte guardada. Se o, as pessoas querem mais empréstimos, tem uma parte guardada. O governo federal liberou o compulsório. De maneira que os bancos tiveram margem de manobra para renegociar com as empresas que não estão conseguindo pagar, para poder oferecer empréstimos mais baratos. E o que, que os empresários... Eu não estou falando... Do, do trabalhador lá com o seu cartão de crédito. Os empresários estão falando. Os bancos, apesar de terem sido beneficiados pela política do governo, estão fazendo mão dura com os empresários. Estão dificultando a renegociação, estão dificultando o crédito novo, estão segurando o dinheiro. Portanto, vamos para o ponto de partida. O ponto de partida é o setor financeiro brasileiro e os mega ricos, que são uma coisa parecida com a outra, estão entupidos de dinheiro e eles têm que abrir o cofre. O governo tem que estabelecer um imposto emergencial sobre essa gente para, no curto prazo, permitir que a sociedade sobreviva durante o período em que o isolamento social vai ser necessário. E para que, no médio prazo, a sociedade tenha os recursos para retomar normalmente a atividade econômica. Porque se, neste momento de dificuldade, tudo quebrar depois é muito mais difícil retomar e não precisa quebrar. É uma coisa que eu fico muito impressionado, que as pessoas raciocinam como se a gente fosse uma sociedade camponesa de mil anos atrás, em que se o cara fica doente, ele não planta. Se não planta, não tem colheita. Se não tem colheita, ele não come e morre. Não é verdade isso agora? Você tem estoque você tem recursos financeiros, você tem capacidade tecnológica, a sociedade sim. pode sim parar um tempo e retomar sem que tudo desmonte, sem que tudo acabe, e a prova disso é a imensa quantidade de dinheiro que tem guardado nos cofres. Esse problema do Gregório do Vivier, que eu estou citando aqui várias vezes, ele fala do, do Safra, do dono do Banco Safra, que é o cara mais rico do mundo, o banqueiro mais rico do mundo, é brasileiro. E ele fala que o dinheiro que esse cara tem permitiria que toda a população brasileira que, que necessita do Bolsa Família, uma Bolsa Emergencial, sobrevivesse por mais de seis meses. Um cara, uma pessoa. Então, assim, o Brasil, o Brasil não tem riqueza? Claro que tem, o problema é que ela está distribuída de maneira brutalmente desigual. Agora, existe, ela existe. O país não precisa morrer, está certo? Não tem esse risco. O que nós claro. temos que fazer é pegar o dinheiro de quem tem, e tem muito, como disse o Gregório tem estoque, estoque de dinheiro, e garantir que esse estoque seja colocado a serviço da população. Tem exemplos na história de países que fizeram isso. E não foram países é, comunistas, revolucionários, foram países capitalistas. Vários países capitalistas em momento de crise estabeleceram impostos duríssimos sobre a classe dominante. E os caras que fizeram isso... Não eram de esquerda radical, era ao contrário, era gente conservadora e inteligente, que achava que era melhor, nesse momento, evitar a confusão geral e depois retomar as coisas. E, bom, a vida continua, eles voltam a lucrar depois. Não era gente de ultra-esquerda, radical, não. Era gente muito conservadora, só que com uma visão de médio prazo. O problema é que a elite brasileira tem essa visão desse cara do madeiro. Né? Ah, vão morrer 7 mil pessoas, o que, que tem? Ele não para para pensar, primeiro, que não são 7 mil pessoas, número um, é muito mais do que isso. Os cálculos que várias instituições estão fazendo dizem que se a gente tomar todas as medidas de precaução, a gente pode chegar até 30 e tantas, 40 mil pessoas. Se tomar as medidas de precaução, se não tomar, nós podemos ter morte de centenas de milhares de pessoas. Então, primeiro, ele erra no número. E quando ele esquece, que o leito da UTI ou o hospital que vai estar ocupado com alguém de coronavírus vai deixar de atender alguém que tem uma outra morbidade e que também vai morrer. E, além do mais, mesmo que fosse uma pessoa, que cátios. Quer dizer, o que, que, que, que passa na cabeça desse cara? Entendeu? É um negócio enlouquecedor, é, é in, é mas essa é a cabeça da classe dominante, né? Em alguns países, mesmo a classe dominante, tem um pouquinho mais de sensibilidade. né? E é. aqui é essa coisa que não tem nenhuma sensibilidade. Né? Walter, tem muitas questões. A live está sendo um sucesso. Falar para você que a gente atingiu o lado de lá. O lado de lá veio para cá. Oba! <risos> Conseguimos furar a tal da bolha que o pessoal fala. Walter, ó, eu vou ler aqui a pergunta da Jane, tá? A Jane é lá de Diadema. Um beijo, Jane. Ó. Ela falou o seguinte, queria que o Walter comentasse a situação da força política do Bolsonaro. Essa semana, muito foi comentado sobre sua saída e hoje li uma matéria que Mourão já estaria articulando assumir o poder. É, tem outras questões aqui, a questão do Marlon aparece aí, pessoal? Porque eu não estou conseguindo não. acessar pela página aqui. Não, mas ela ah, vai aparecer. Ó. Saúdo a companheira aqui da Caliço, sou Marlon, da EDS, Santa Catarina. Um abraço, Marlon. Muito bacana você estar por aqui. Gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar para o Walter Pomar, professor de economia, Poli... não, professor de economia política mundial da Universidade Federal do ABC, considerado aqui em Santa Catarina e citado por todo o país como um dos mais importantes intelectuais da esquerda brasileira, para que o Pomar faça uma análise da economia. Nossa! <risos> Acho que ele já fez bastante aqui. É, o governo Bolsonaro, com o modelo de Estado mínimo, é, tenta colocar agora a culpa na, na pandemia COVID-19. A trajetória em curso de... De recessão de economia da economia, é isso, né? Entendi. E ó, a Adriana também falou que, que tem acordo com o que você fala sobre a questão é, que o, os empresários teriam, teriam condições de fechar o ano né, só com as reservas que eles têm econômicas. É, vamos ver aqui o que mais. Tem a questão da Wanda aí. A Wanda mandou uma questão logo no final da primeira fala do Walter, hum, não está aparecendo para mim. É, Falou-se esses dias que os militares estariam se acertando para afastar o Bolsonaro. Até o ministro da Saúde começou a desdizer é, o Bolsonaro. É sintomático isso? Walter, divirta-se. O que tem isso a ver de concreto? Não, veja, a, a disputa entre os integrantes da coalizão golpista, começou no dia anterior a vitória do Bolsonaro contra o Fernando Haddad. Ou seja, eles têm disputas entre eles. A disputa de fundo não é sobre o programa econômico. Todos eles são ultra neoliberais. A disputa de fundo é que o Bolsonaro acha que, para aplicar esse programa, precisa rasgar em pedacinho a Constituição de 88, e os outros acham que só precisa rasgar uma parte da Constituição de 88. Vamos lembrar que essa turma toda apoiou o impeachment contra a presidenta Dilma, apoiou a condenação em prisão ilegais do Lula, e a prova de que era uma prisão ilegal que o Supremo mandou soltar, depois da eleição, mas por motivos que já valiam antes da eleição, só que se eles tivessem reconhecido ali, o Lula teria sido um candidato e o resultado da eleição teria sido outro. E não fizeram nada frente à fraude continuada que o Bolsonaro cometeu na campanha eleitoral. Então, o compromisso dessa gente com a democracia é zero. Então, a divergência deles é na quantidade de estado de exceção que será necessária para aplicar o programa ultra neoliberal. O Bolsonaro é mais consequente nisso, vai até o fim. Já os outros são menos consequentes, vão até metade do caminho, ok? Bom... A briga entre eles tem esse componente e tem outros que são componentes, são, digamos assim, questões menos republicanas. Por exemplo, o Bolsonaro tem apoiado a Record, e aliás, os Bolsonaros acabaram de entrar no PRB né? partido do bispo Crivella/ barra Record. E, portanto, são adversários da Globo, adversários empresariais. Né? Inclusive. Não, não se trata só de uma divergência política, né? A linha do Bolsonaro, o choque do Bolsonaro contra a Folha de São Paulo, contra o Estadão, contra a mídia convencional e o apoio dele às redes sociais, cria tensão. Então, tem disputas é, que são de estratégia e tem disputas, digamos assim, menores. Não que sejam menores por não serem importantes, mas são menores do que a disputa estratégica. E tem é, um elemento, que é que o Bolsonaro é um fio desencapado, né? Dizer, para a elite brasileira, eles preferiam uma situação mais tranquila, né? em que o povo Sim. fosse oprimido, em que a classe trabalhadora fosse explorada, mas sem esse conflito permanente que o Bolsonaro... O Bolsonaro parece é uma caricatura de um militante de ultra-esquerda, só que ele é de ultra-direita. Ele arruma confusão com todo mundo, ele briga com todo mundo, Isso Bolsonaro... é o Bolsonaro... Não, é verdade, o Bolsonaro é... Um... é uma caricatura mesmo. Você é uma que... caricatura de extrema-direita. É. É, então, é. veja isso incomoda também e é um fio desencapado perigosíssimo porque o vínculo dele com os milicianos não é uma invenção da esquerda é um fato é um fato tá certo é, é o vizinho é o amigo é o funcionário do gabinete é o cara que saiu do evento lá do assassinato da Marielle e foi no condomínio ligou e quem que atendeu foi o seu jair ou não foi o seu jair é isso então isso tudo provoca uma tensão muito grande se dependesse, é, digamos assim, se estivesse no alcance do empresariado e da, da elite tradicional, quem teria ganho as eleições era o Alckmin, era o Meirelles, só que eles não, esses candidatos não tinham chance nenhuma. Quer dizer, para derrotar o PT, para derrotar a esquerda, para derrotar o campo democrático popular, eles tiveram que apelar para um cara de extrema direita, e agora eles têm que lidar com isso. E esse cara não é um paraquedista, ele é alguém que tem uma visão política de extrema-direita, sintonizada com o Trump, sintonizada com outros caras. Então, é um perigo não é só para nós, é um perigo também para outros setores aliados dele que não sabem bem como lidar com o cara. E a tensão só veio crescendo. E ela cresce porque a situação econômica está péssima, então, mesmo no empresariado, tem setores que reclamam, ela cresce que a situação social está cada vez mais, mais problemática, problemáticas voltou a TESAC. voltou a saque. A situação política está muito tensa, o Bolsonaro ataca o tempo todo é, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, porque a, na lógica política dele, essas instituições têm que se dobrar aos interesses do executivo. Na lógica política dele, a, a disputa política, mesmo entre eles... Não pode ocorrer de forma normal. Então, tudo isso veio se agravando e a gota d'água é essa questão. Eu estou falando gota d'água, mas talvez não seja. Né? A gota d'água, neste momento, é a questão do coronavírus, que colocou o Bolsonaro em choque com uma parte importante dos setores médios conservadores e dos políticos tradicionais que acham que as restrições da OMS têm algum, alguma lógica. Claro, eles não estão preocupados com o povão, vamos combinar mas eles também não acham correta essa, essa política louca de libera geral. Então, tudo isso junto é, abriu, a, digamos assim, a panela de boatos. Né? Vamos lembrar que antes do episódio do coronavírus, teve o 15 de março. O 15 de março já ocorreu no contexto da volta da delegação toda contaminada nos Estados Unidos, e o Bolsonaro, ora disse que ia, hora disse que não ia, hora disse que estava apoiando, hora disse que não estava apoiando, mas na hora, vamos ver, foi nas manifestações, né? Apoiou as manifestações, quero dizer. E, portanto, e falou, né? De que e falou a declaração, participou. Se comprometeu se... Com, uma, com uma iniciativa cujo objetivo, claro, era fechar o Congresso e fechar o Supremo. E o que, que fiz, fizeram o presidente do Congresso, o, o presidente do Senado, da Câmara, disse, nada, nada. Miaram, reclamaram, fizeram um muxoxo. Quer dizer, diante de uma ameaça de golpe, você tem que cumprir a lei, caramba. Bom, então tem uma, um conflito, e tem um conflito com os militares. né? Existe a, a, a, a boataria permanente, desde lá de trás, que uma parte das Forças Armadas, do comando das Forças Armadas, tem restrições ao Bolsonaro, e que outra parte apoiaria a política dele. E que é o conflito entre essas duas partes, gera sempre especulações de que uma de que vão enquadrar o Bolsonaro, de que podem derrubar o Bolsonaro, de que o Mourão pode assumir no lugar do Bolsonaro. É bem, isso tudo tem algum assim tem fumaça porque tem fogo. Realmente tem tensões na cúpula das Forças Armadas. Agora não acho que sejam tensões que devam entrar na lista do coisas boas que podem acontecer, tá certo? Porque na verdade, primeiro os militares, tem um amplo setor que apoiam a visão geral do Bolsonaro para o país, nas polícias militares, nas forças armadas, na cúpula entre os generais. E segundo, não é uma boa para o país uma solução do tipo sai é, Bolsonaro e entra Mourão, dão um golpe no Bolsonaro, os militares assumem, não, isso não é bom. Eita. Bom é devolver para o povo o direito de escolher o presidente da República. Nós não temos que esperar até 2022 por N motivos. Um dos motivos é a incapacidade com que esse cara está lidando e a linha com que ele está lidando, mais do que a incapacidade, né? porque incapacidade é você querer fazer a coisa certa e não conseguir fazer. O problema dele não é a incapacidade, é a linha. Ele defende uma linha para tratar o tema do coronavírus e da crise econômica e social que já está em curso e que vai se agravar, que só vai provocar mais danos. Então, ele tem que ser afastado, tem que ser afastado. Mas não tem que ser afastado para o Mourão entrar, não tem que ser afastado para o Maia estabelecer um parlamentarismo informal, não tem que ser afastado para entrar em uma ditadura militar esclarecida, não. Ele tem que ser afastado e devolver para o povo o direito de escolher o presidente da República. No momento, é a solução mais democrática é possível. É assim que eu vejo. Agora, atenção, ele tem muita popularidade. Né? Alguém perguntou... Acho, tem. tem muita popularidade. Por quê? Porque tem cerca de um terço da população, tá certo? Que apoia as posições de direita e de extrema-direita. Não é um detalhe ele é uma, e mais, o Bolsonaro, diferente do que é comum nas forças de esquerda, que acham que tem que, tem que ter maioria, e por isso discursam para o centro, para compor uma maioria, a linha do Bolsonaro é outra. É, ele quer consolidar a minoria que o apoia, que não é de 1%, não é de 10%, é de 20% a 30%. Com essa minoria sólida, militante e combativa, ele pode agir sobre o restante. Então, a linha dele é típica dos nazistas, dos fascistas, da extrema-direita. Não é essa linha institucional de vou ter maioria para chegar nas eleições e ter maioria. Então, vou fazer um discurso médio para agradar todo mundo. Ele não faz um discurso médio para agradar todo mundo. É isso, inclusive, que confunde muita gente da esquerda. As pessoas ficam achando que o Bolsonaro é que o tipo Fernando Henrique, José Sarney, que fala, falam para a média. Não, ele é. não fala para a média. Ele fala para entre aspas, bolha dele só que essa bolha Exatamente. dele é muito grande, muito poderosa muito militante e armada eu quero deixar mais e esse detalhe ar, é, armada. E armada, é. armada então nós temos que ter disposição de derrotar ele, ter maioria, mas até para poder fazer isso, a gente precisa consolidar o nosso bloco, então nós temos que também construir contra essas posições radicais da extrema direita posições radicais da esquerda se a gente não fizer isso, se a gente não consolidar o nosso bloco o lado de lá, apesar de ser minoritário, vai pôr medo e vai desorganizar o lado de cá. E veja, eu estou falando isso com base em uma experiência muito clara, que é a experiência da ascensão do nazismo na Alemanha. O nazismo, não, o Hitler não virou primeiro-ministro quando ele tinha a maioria dos votos. Ele só teve a maioria dos votos um tempo depois, numa eleição posterior, quando os partidos de oposição já estavam impedidos. Mas na eleição em que ele foi convidado para ser primeiro-ministro, ele não tinha 50% mais um dos votos, nada disso. Mas tinha uma minoria sólida, combatível e com disposição de enfrentar a esquerda e a burguesia. E o centro falaram: bom, chama esses caras. Se a gente não tiver os 35%, 40% que nós somos na população, que nós somos isso, né? O campo democrático e de esquerdas soma entre 30% e 40%. É maior do que o dele. Mas se for um campo Sim. frouxo, com medo de defender, por exemplo, eu não consigo entender. A Executiva Nacional do PT está hoje, hoje, votando uma resolução. Hoje, hoje, hoje, tá certo? Já deve ter terminado a votação de uma resolução que eles, a Executiva não adotou quando se reuniu, efetivamente, é, na quinta ou sexta-feira, né? Na quinta-feira. A reunião foi na quinta, quinta não, aprovou, não aprovou resolução nenhuma. Aí, hoje. Estão votando uma resolução virtual e não estão adotando a palavra de ordem do Fora Bolsonaro. Eu fico me perguntando o que mais precisa para a gente se somar aos milhões de brasileiros que estão berrando nas janelas, que não querem ter um presidente miliciano e assassino. O que mais precisa? Né? Que mais precisa? Então, é uma esquerda... É... Não vou usar a expressão que me veio à cabeça, mas é, tímida, é uma esquerda tímida, combatendo um inimigo brutal. Quem que vai ganhar? tá certo? Quem que vai ganhar? Um, um, um, um companheiro, um dia desses, um companheiro sindicalista, escreveu numa lista de que eu faço parte, é, esses imbecis estão em movimento, os imbecis estão em movimento, se referindo às carreatas. Aí eu perguntei a ele, vem cá, vem cá, o que é mais perigoso? São os imbecis em movimento ou os não imbecis parados? Porque esse é o problema, né? Não adianta a gente não ser imbecil e ficar parado. O cara está em movimento, ele está em ofensiva. Quando uma força política é minoritária, mas ela está em movimento, é uma regra da física, né? Aumenta a sua massa, aumenta a sua energia, aumenta a sua força. Você é uma força maior, mas fica parado, uma força menor em movimento vai te derrubar. É isso que a gente está vendo, na minha opinião, na situação política do país. Meu querido, olha, é, tem algumas questões, qual que é a, a minha proposta aqui? A gente, faz, a gente faz todas as questões porque provavelmente são questões muito parecidas, tá? A gente lê e aí eu vou tentando te ajudar aqui se faltou alguma resposta, tá bom? Ó, a Denise Rosa fala o seguinte, o que podemos fazer concretamente agora para combater o movimento bolsonarista? Acho que você meio que respondeu já, mas aí... O Alessandro Lelis, Alexandro Leles, fala o seguinte, boa noite, quero saber a avaliação de vocês sobre a tímida atuação dos partidos de esquerda, é, dos partidos de esquerda. Não se instaurou um gabinete paralelo da crise, não há uma campanha mais forte pelo Fora Bolsonaro? Por que a maioria da esquerda só assiste? Acho que você está também falando bastante sobre isso, né? É... Tá, a Denise volta com a questão e fala assim, o que você acha do movimento do caiado, do DEM? Certamente não foi porque ele se preocupa com a saúde da população. Tem mais questões aí? Teve uma questão que apareceu de uma... Ah, não, não é da Nayara, mas eu vou ler da Nayara. É, o Bozo está dando um passo muito arriscado, porque ele está levando as pessoas para adoecerem e morrerem ao romper o isolamento e a quarentena. Que cálculo você acha que ele está fazendo? É, teve uma questão de uma pessoa que falou sobre que ela foi no hospital da Unicamp e lá está o verdadeiro campo de guerra. Apareceu aí? Ah, tá. A Laura Zielski fala o seguinte. ó, Esse pessoal tem que conversar com os profissionais da saúde. Estive ontem na Unicamp e é... Clima de guerra mesmo. Inclusive, tinha um rapaz doando sangue também, defendendo a volta ao trabalho. E as enfermeiras foram super didáticas sobre a situação que isso causaria, ou seja, o, o retorno. né? É, tem mais aí? Ah, a Nayara pergunta assim de novo, ó, é, o Bozo é adepto do quanto pior, melhor? Até onde vai isso? Teve uma questão do adepto, Adriano, que você, que ele perguntou, o que que a gente pode fazer nesse período de quarentena, ou seja, que a gente não pode sair para a rua, a gente não pode, porque de uma certa forma, se a gente observar, a gente estava numa, numa constante de panelaço todo dia, tinha alguma manifestação nas janelas, enfim, né, é, e aí vem essa questão do, do Adriano, o que que você acha? o que a gente pode fazer. Talvez essa questão pode ficar para o finalzinho, para a gente fechar. Acho que são essas, Walter. Gente, tá. se, não, se, ficou, se ficou alguma questão que eu não fiz, depois ele pode, talvez, responder pela página, mas vamos tentar responder essas aqui, tá? Não, primeiro, a gente está... Nos últimos anos, a gente enfrentou situações novas. Por exemplo, a gente estava habituado, nos anos 80 e nos anos 90, de ocupar as ruas. Depois a gente começou a ocupar as ruas e as urnas. Aí, de repente, a gente foi surpreendido com as ruas sendo ocupadas pela direita. Sim. E nós, com a missão de tentar reocupar as ruas. Aí o nosso discurso foi, nós temos que sair das redes e ir para as ruas. Aí esse episódio agora nos tirou das ruas e nos voltou para as redes. Então, assim, estou falando de maneira... assim Houve muita mudança no ambiente da luta política no país. Agora, essas mudanças na forma como a luta política se trava não querem dizer que a luta política não continue se travando, às vezes, inclusive, de maneira subterrânea. Eu dou de novo o exemplo. Houve uma mudança na percepção das pessoas acerca do governo Bolsonaro. Essa mudança foi para pior. Mais gente se convenceu de que este governo é um governo ruim para o Brasil. Isso não fica totalmente claro, porque como a oposição está dividida sobre o que fazer, a outra questão que foi feita, fica parecendo que o lado de lá é mais forte, mais resiliente do que é de verdade. Se o lado de cá tivesse mais unificado no sentido de, por exemplo, derrubá-lo, se houvesse realmente uma disposição de acabar com esse governo imediato, o lado de lá ia ter mais dificuldade do que está tendo porque ele age como se estivesse tendo uma oposição que o quer derrubar, mas não existe essa oposição que o quer derrubar. Então, o lado de lá é mais duro, mais enfático, mais agressivo, e o lado de cá é mais mole. Bom, então, eu acho, quando o Adriano pergunta o que a gente pode fazer, eu acho que tem muita coisa que já está sendo feita via as redes, via manifestações é, nas janelas, bateção de panela, e criando um clima conversando com as pessoas... Na verdade, cá entre nós, nunca as famílias que estavam divididas antes por conta desse episódio todo político no país, nunca voltaram a se conversar com a frequência que está se conversando, né? Porque as pessoas estão preocupadas Sim. com a saúde, inclusive os bolsonaristas. Então, tem muito espaço para conversar com as pessoas, eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço. Eu acho que o país vai sair é, dessa situação daqui a 30 dias, 30 dias, 90 dias, mudado politicamente. Não quer dizer que esteja mudado para melhor, hein? Ele pode estar mudado para pior, depende do que a gente faça nessa disputa. Por exemplo, é muito positivo que essas carreatas que estão ocorrendo em alguns locais sejam é, apedrejadas pelas pessoas. E Está começando a acontecer isso uma pessoa, por exemplo. O pessoal jogou coisa em cima dos carros. Estão pensando o quê? É uma espécie de revolta da vacina, ao contrário. Né? Não sei se as pessoas lembram da revolta da vacina, em que o governo... Tá certo? Numa postura higienista, saiu obrigando e houve uma revolta da população. É o inverso. É como se o governo federal tivesse dizendo: olha, não tem que ter vacina, pessoal. Não tem que ter tratamento médico. Não tem que ter transfusão de sangue. tem nada. É tudo. Vamos rezar que as coisas vão. É como se a gente estivesse vendo essa situação. Então tem que ter enfrentamento. Eu vi, por exemplo, em Porto Alegre, de novo, uma carreata passando e o pessoal dos prédios xingando as pessoas, chamando de playboy. Porque é isso, né? O playboy é passa de carro essa é a primeira coisa. Segundo, isso que a companheira falou sobre a Unicamp é super importante. Os profissionais da área de saúde, mesmo conservadores, mesmo conservadores, gente muito conservadora, está muito preocupada com o que está acontecendo. Porque por mais que é, sejam conservadores, sejam liberais, sejam contra o sistema único de saúde, etc., não tem como, dentro de uma lógica minimamente científica e séria profissionalmente, assistir essa barbaridade que o, o Bolsonaro está propondo. E muitos profissionais estão sendo vítimas, porque se expõem, se contaminam, adoecem. Portanto, tem toda a autoridade para estar na linha de frente desse diálogo também. Isso que você citou, é, de duas enfermeiras conversando com um rapaz, porque tem muita gente do povo que, por razões materiais, é, precisa se expor para tentar sobreviver e prefere acreditar no que o Bolsonaro está falando. Né? É mais cômodo, né? se eu vou me expor, é melhor é, achar que não tem grande problema. Terceiro, qual é o plano do cara? Eu acho que ele faz um cálculo, que é, para nós pode parecer horroroso, mas o cálculo que ele faz é o seguinte, a situação econômica já estava muito ruim mesmo, e ela vai piorar. É melhor que ela piorando, ele possa pôr a culpa em alguém que não seja ele. Essa é a primeira coisa. Ele está fazendo luta política. Ele está criando uma narrativa sobre de quem é a responsabilidade pela crise é a dos que estão fazendo o Brasil parar. Ah, isso é mentira. Claro que é mentira. Mas quantas mentiras ele contou e qual foi o resultado mesmo dessas mentiras que ele contou? Ganhar então, é eu acho que primeiro ele está construindo esse raciocínio: a crise vai se aprofundar, a crise econômica vai se aprofundar. Segundo, tem uma coisa terrível nesse país que a gente desconsidera, que é a a mortandade. Por causas desnecessárias é muito alta. Por exemplo, morrerem 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas é, num país europeu hoje é uma ecatombe. É uma hecatombe. Quantas pessoas morrem aqui de doenças evitáveis todo santo ano? Entendeu? Todo santo ano, de doenças absolutamente. Então, assim, a, a, digamos assim, o linear em que as pessoas acham aceitável. Há quanto tempo os hospitais estão lotados, que as pessoas estão morrendo? Então, ele está contando com o fato de que já tem uma desgraceira social mesmo. terceiro elemento, que eu acho que a gente não deve desconsiderar, é que, na conta dele, essa ideia de que os mais fortes sobreviverão é uma visão de mundo, gente. A gente olha para o Holocausto, olha para as guerras e acha que aquilo ali é de uma coisa do passado? Essa ideia de que os mais fortes vão sobreviver e assim que se depura um país, você capacita ele a ser melhor, também eu acho que está presente na lógica dele. Então, eu acho que são vários, digamos assim, vários aspectos que explicam essa aposta que ele está fazendo. É uma aposta que, pela política, ele vai tirar das costas dele a responsabilidade pela crise econômica, é a aposta de que a situação de saúde do país é grave mesmo, então, assim mais 7 mil, mais 10 mil, etc., e a ideia de que são os velhinhos e são os que já estão com mais de uma doença. Veja né? o jeito que ele falou de 30 milhões de pessoas que vivem no país. Desde os velhinhos, né? É. Ele é atleta, ele não vai ter esse problema. É tudo mentira, cientificamente, racionalmente, é tudo mentira, mas o que interessa na luta política não é saber se é mentira ou não, essas pessoas vão aceitar essa mentira, tá certo? E o único jeito delas de não aceitarem essa mentira não é apenas a gente desmascarar cientificamente o, o, o mentiroso, é derrubá-lo. Porque se ele mentir e continuar na presidência da República, <risos> entendeu? O crime, vale, o crime compensa. Então, isso em relação à questão que a Nayara é, colocou. Me parece que havia uma outra questão que agora me escapou. Uma terceira questão que alguém tinha é, perguntado. Isso, ah, tá. é isso, eu até tinha comentado que eu ia voltar a falar disso, se esquecia, é do Alex, Alex Sandro Lellis. Oi. É, veja, a postura geral. Então, primeiro vamos nos entender o que, que a gente chama de partidos de esquerda, né? Eu considero que são partidos de, partidos de esquerda no Brasil, o PT, o PCdoB e o PSOL, que votaram 100% unidos contra a reforma da Previdência. E considero que existem, no PSB e no PDT, alguns que também acompanharam essa posição. Está fora da minha conta quem, no nível municipal, estadual ou nacional, se alinhou com a reforma da Previdência, que, para mim, é uma demarcação, está certo? É uma demarcação muito clara de quem está do lado da classe trabalhadora e de quem não está do lado da classe trabalhadora. Então, pegando os três que são partidos que 100% votaram unidos, nesses três partidos está todo mundo dividido. O que está menos dividido é o PCdoB, mas é o que tem, na minha opinião, a pior posição. O PCdoB tem como orientação criar uma frente democrática, ampla, progressista, com setores da, da, da situação, né, setores do golpismo, é, para derrotar o Bolsonaro, para simplificar uma aliança com o Rodrigo Maia. Essa é a orientação real do PCdoB. É uma aliança com um amplo setor do golpismo, um setor que fez políticas e faz e fará políticas muito ruins para o povo para derrotar o inimigo maior que, na opinião deles, é o Bolsonaro. É uma ideia de que o que está em jogo é a democracia. O Bolsonaro é o inimigo da democracia, os outros não. Essa ideia é, digamos assim, errada, porque o Rodrigo Maia e outros do gênero, foram cúmplices do golpe de 2016, cúmplices da condenação à prisão do Lula, cúmplices da eleição do Bolsonaro. Da onde que esse povo é democrático? Qual é o compromisso que esse povo tem com a democracia? Então, menos. É, é, mas essa é a política do PCdoB, uma política de uma ampla frente, tá certo? Que, em alguns casos, escorrega grave. Por exemplo, você pega, por exemplo, a posição do governador do Maranhão frente à questão do acordo da base de Alcântara. Foi errada aquela posição. Mas a essência da posição do PCdoB é a frente ampla. Por isso, eles têm muito cuidado em defender posições de interrupção imediata do governo Bolsonaro. Assim como pode amanhã eles defenderem essa posição se ela passar a ser defendida pelos aliados de centro-direita. A posição deles depende de onde os aliados de centro-direita estiverem dispostos aí. Ponto um. Ponto dois. O PSOL... O PSOL surgiu de uma cisão à esquerda do PT. Mas, nesta questão é, do afastamento do Bolsonaro, até uma semana atrás, a divisão do PSOL parecia a divisão que do PT. Uma parte da bancada entrou com pedido de impeachment, uma parte da bancada e da direção do partido criticou isso publicamente, disse que era um oportunismo dos que tinham entrado. Enfim, agora o PSOL está sob pressão desse movimento Fora Bolsonaro, está se ajeitando numa posição muito melhor, está certo? Então, se aproximando da posição que eu acho que é adequada, que é defender o Fora Bolsonaro e defender o caminho de antecipar o processo de substituição desse governo. Mas também está profundamente dividido. E, por fim, o PT, com sinal trocado, também profundamente dividido. No PT, prevalece a ideia de que a gente deve apresentar medidas de apoio ao povo, né? Medidas de proteção econômica, social, sanitária do povo brasileiro. Não fazer política neste momento, como disse um alto dirigente nacional do PT. Não é hora, o povo não quer ouvir isso. O problema é que a política existe, né? Não fazer política, inclusive, é uma maneira de fazer política. Não falar que você está fazendo política é uma maneira de fazer política. Quando você deixa o país ser governado por um cavernícola, miliciano e criminoso, e não fala nada fala que tudo bem, que o cara está garantido até 2022, você está fazendo uma política. Você está dizendo que pode, que isso é aceitável, que isso é democrático. Qual é o recado que você passa para a população? É que pode tudo. Pode tudo. Pode um cara fazer o que ele está fazendo e pode. Então, assim, a posição de um setor do PT é de não politizar, não oferecer uma saída política. Agora, veja, PT, PSOL e PCdoB não têm a mesma posição, estão divididos, e o fundo do problema é que é difícil construir uma saída política. É difícil nesse momento de quarentena, certo? em que uma parte grande da militância política está em isolamento social. Né? Começa por aí. Segundo, é difícil porque o lado de lá tem muita força e nós não temos a força necessária para, no curto prazo, virar a mesa. E é difícil... E eles não porque... estão de quarentena também. Eles não estão... não, e é difícil porque... imagine a situação... Pode ocorrer uma situação em que a nossa movimentação cria, cria uma situação em que o Bolsonaro não continue mais e seja substituído por alguma coisa igual ou pior. Pode acontecer isso. Então, por conta dessas dificuldades reais, tem muita gente na esquerda que está adotando uma postura de esperar para ver como é que fica. Bom, essa postura é um desastre, porque nós não sabemos como é que vai ficar, nem a gente esperando nem a gente se mexendo, mas uma coisa é certa: se você mexe, se você se movimenta, se você tem propostas, se você diz onde você quer chegar, a chance de ficar melhor para nós é maior do que se você ficar paralisado. Eu não conheço, eu não conheço sinceramente é, em nenhum esporte, nenhum time que ganhe sem jogar. Na política precisa de WO para isso, né? Onde vai ter WO nessa situação que a gente está vivendo? Então, a minha opinião é que a esquerda, de fato, está vivendo uma situação de divisão, de divergência sobre qual é a política a seguir, num cenário complicadérrimo. Apesar disso, eu acho que o quadro pode se, é, se modificar aceleradamente a nosso favor. Por quê? Porque a situação internacional a situação econômica interna e a situação social interna e a situação política interna estão deteriorando muito rápido, muito rápido. Então, pode haver uma situação em que, no curto prazo, estou me referindo a semanas e meses, a situação mude muito rapidamente e se abra a brecha para que a gente volte a ter chance de conquistar o governo. Agora, para isso, a gente precisa querer e o que eu temo, sinceramente, não é pela correlação de forças, é também pela falta de vontade de uma parte, falta de vontade de brigar, falta de vontade de se mexer de uma parte da esquerda brasileira. Meu querido, muito bom te ouvir. Você é um sucesso de público. Olha, a gente está com uma live aqui com mais de 70, 80 pessoas acompanhando, né, num sábado à noite... Em concorrência com o Jornal Nacional... É, sábado à é, noite, em eu... quarentena, não <risos> Não, mas tem o Jornal Nacional, bonito. Não, o pessoal está todo mundo ligado no Jornal Nacional. Não vem, não, não vem de, diminuir, não, o, Jornal Nacional. O, nosso, o nosso prestígio aí. É, Jornal Nacional agora, galera. É. Ó, eu quero... Bom, tem vários outros comentários aqui, mas você, de uma certa forma, você respondeu praticamente quase todos, né? Teve, teve gente que entrou agora, como o Luizinho, que fez questões, mas que você já respondeu. Então, vou pedir para a galera aí, porque a gente já está com o horário estourado. Vou, vou pedir para a galera estar tá assistindo depois essa live, assim que carregar no canal, e aí vai ver a, a resposta né e, e todo o debate que você fez. Mas antes de... Eu quero agradecer aqui o Rubens, a Vânia, o Carlos Jatobá, Laura Ziesk, o Otto... Luiz, Luizinho, Laura Ferreira, Adriana Neves. A Adriana Neves é uma... Tanto, tanto a Vânia Lando como a Adriana Neves é um aqui nas nossas rodas de conversa do, também do, do, do CCV e também aqui nesse canal. Elas têm participado muito. O Adriano, o Gilson, a, Adriano Ramos, Messias Linhares, é, Nayara Oliveira, Tulé, Rosângela, Paula, Simone, deixa eu ver mais quem aqui, José Antônio Castro, mas, enfim, muitas outras pessoas que eu não vou conseguir falar aqui o nome de todo mundo, o Neno também estava por aqui, o Lidney, enfim, agradecer a todas e todos que acompanharam essa live, que realmente foi, foi muito interessante, nós furamos a bolha, nós acompanhando o nosso debate aqui, tem vários bolsonaristas, inclusive eu agradeci aqui, vários deles aqui na lista por ter acompanhado o debate <risos> conosco aqui, por ter disponibilizado um tempinho do seu sábado, né? que, segundo eles, não, não precisa né? da, da quarentena. Enfim, agradecer a todas e todos aqui. É, deixa eu ver mais o quê. Tá, o Gilmar Epitáfo está fazendo uma crítica também aqui, o Walter também já respondeu sobre isso, né, sobre essa apatia que você fala, né, do, do, dos partidos de esquerda, principalmente do PT, que você coloca aqui. Agradecer muito a participação da, da Laura, que a Laura foi muito foi muito precisa aqui nos comentários, falou sobre a dificuldade, o enfrentamento que o pessoal da saúde tem, tem feito a guerra, né, que eles têm, que eles estão inserido aí na derrota né, desse vírus enfim pessoal agradecer a participação de todas e todos agradecer a participação do Walter né muito bom te ouvir enfim você está afiadíssimo no, no, no debate aí atualizou muito e, e nos dá assim né uma uma visão geral e, e e também os detalhes né que você apontou muito bem nessa luta aí que nós estamos enfrentando aqui aqui no Brasil com esse frente a esse governo ultraliberal é, quero lembrar, antes de encerrar, quero, antes de encerrar, é óbvio que eu vou deixar o Walter fazer uma, uma fala final. Você não quer falar mais, não? Ele colocou toda a tal da máscara dele aí de proteção, agora ele não quer mais falar. Enfim, agradecer o Walter aí. E quero dizer que na segunda-feira, o CCV vai fazer a sua roda semanal, que ele sempre faz, né? mesmo em período... De quarentena nós estamos fazendo essa roda de conversa é, via streaming, né? Como a gente, como a gente está fazendo essa, né? Cada uma no seu, é, no seu isolamento social. Nós vamos fazer também uma roda de uma roda de conversa com o tema se a gente não acabar com esse governo Bolsonaro, o que, que pode acontecer? Agradecer a Jandira aí também que está acompanhando. A Jandira participou essa semana conosco, falou aí do enfrentamento do movimento sindical. Falou aí do, do enfrentamento aí que o movimento sindical tem feito. Falou, inclusive, né? Ela deu uma, uma avaliação é, bem detalhada sobre a, a MP, né? Enfim. Bom, agradeço ao Walter a participação. É, convido a todas e todos e é, a, a ouvi-lo novamente na segunda-feira na roda de conversa do CCV, tá? E já que volto, ó, o Walter... o... O Tulé está falando aqui que, suge que sugere fazer um Corujão CCV. Ô, <risos> oh, oh, Tulé. Calma, né, Tulé? Calma aí, vamos lá. Enfim, pessoal, agradecer a todos e todas. É, curtam a página, a nossa página, tá? É, na, med na medida do possível. Se ficar alguma questão ali sem resposta, a gente pode tentar buscar essas respostas, tá bom? Que foram solicitadas. E... Dizer ao Walter um beijo, um abraço, agradecer muito a sua participação, foi um sucesso, como eu disse, furamos a bolha, vários minions aqui acompanhando. E a gente aguarda vocês, aguarda a todas e todos na, na próxima semana, e vamos encerrar agora, que o Walter já colocou a máscara dele, não vai falar mais, tá bom, pessoal? Boa noite, fora Bolsonaro!